E aí galera, beleza de nada tá com vocês, o vídeo que vocês vão assistir agora de Velozes e Furiosas, não esqueça de deixar o seu like irmão, que é importante O negócio é o seguinte cara, esse vídeo eu gravei numa live que eu fiz lá no Facebook, então se você quiser acompanhar as minhas lives de mods desse estilo, outros estilos Aqui na descrição tem o link da página Só você seguir E aí você vai receber a notificação Quando eu fizer a live lá Inclusive eu queria deixar aqui para vocês Que eu vou começar a um, fazer live de outros jogos Em co-op com o Cross, mano Então vai ser bem legal Então segue a página Lá você vai acompanhar as lives do Dinatinho Beleza? Então, com o vídeo Outros carros Olha só que coisa linda, mano Coisa maravilhinda. Tá aí, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui, ó, é aquele off-road, né? Que os caras usaram pra pular do avião. Que é um... É um charger, né? Agora, de qual filme que foi? Eu acho que foi o filme do... O último filme que o Brian tava vivo, né? O, o Walker, né? Se eu não me engano. Comecei a spawnar muito, muita coisa, ó A textura bugando, ó Vamos lá, vamos deixar em primeira pessoa Esse daqui, esse, esse Mazda daqui sinceramente Eu não sei De qual filme que é, cara Se eu não me engano, acho que é o, é o Desafio em Tóquio Sinceramente, eu não sei, velho Vamos olhar ele aqui direito Eu não lembro, cara Mas ele apareceu Olha o sistema de som, que louco o Sistema de som ali, ó, tem um NOS. Esse aqui, claro, né? O Supra Olha só que lindo, né, mano? Caraca, já precisa você... Ser... Cara, você ter na sua garagem esses carros, mano O Supra do Brian, que ele tirou aquele racha sensacional Com o Toretto, no primeiro filme esse aqui eu não, não não me recordo, cara, não me recordo, sinceramente esse aqui eu não me recordo. Cara, comenta aí, comenta aí, galera, esse aqui, cara, da onde que é o filme, velho? Tenho certeza que vocês sabem. Sempre tem que ter uns sabichões aí na internet. Comenta aí, pelo amor de Deus. Ó, vou olhar aqui nos comentários. Pedro Leal, manda salve. Salve, Pedro Leal. O Henrique tem uma amiga que é muito sua fã. Mande um abraço pra ela. Deide. Deide Costa, um abraço para Deide. O Fernando Supra é do primeiro filme. Esse daqui, sim, mano. Esse aqui eu tô ligado. Esse aqui eu lembro. Esse aqui é épico, né, velho? Pô. O carro do Toretto do primeiro filme, mas com a cor... É... Com a cor vermelho. Não, eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui, ó. Quem comentou foi o... O Fernando, eu tenho ele, Fernando Que é esse aqui, ó, acho que você tá confundindo com esse, né, ó Que é o Supra do primeiro filme Que, sinceramente, eu não lembro se é do primeiro filme Mas eu acho que esse aqui é do Desafio em Tóquio, cara Que o Toretto aparece lá, né Os carros lindos demais Esse daqui também é do Desafio em Tóquio Do Run, né Que é um Mazda R... É um RX-8 esse, cara É um RX-8 Ó, oh, porque, ó, oh, tá vendo o patrocínio ali, ó, oh, vel slide, vel slide, sei lá, é o mesmo que tá aqui atrás, ó, oh, no carro, ó, oh. tá vendo? Se eu não me engano, esse, esses carros são do, do, do primeiro filme. Ó, oh, carro, carro louco, irmão. Ó, oh, temos aqui o Skyline do Brian, se eu não me engano, do primeiro filme também. Né? Acho que é o primeiro carro que ele disputa lá, que ele racha Se eu não me engano um, é, é do primeiro filme Esse daqui Sinceramente eu não sei, eu acho que é o que, o que o coisa tava confundindo Galera, se puder compartilhar aí vai ajudar bastante, beleza? Temos aqui, esse daqui é o do, do sétimo filme Esse Dodge é, Charger ou, É um Charger, né? Eu acho que sim temos esse carro aqui, ó, que é um, um Mustang, é, eu não sei se do, do desse, desse, é, Velozes Furados 9, se é um Mustang ou um Shelby, mano. Que também é um Mustang, né, só que é outro modelo. Apesar que esse aqui tem a cobra ali, né, ó, no, no, no, ali dentro. Só é estranho que a, no, no bico era para ter também. Que é o carro que eles vão usar lá na, na, naquela pessoa tá maluca, que vem o jato e pega o... Carro e leve embora. E tá aqui ele. Esse será o vilão, o irmão. Do Toreto. John Cena. John Cena! Esse daqui é do segundo filme. Do nome do personagem que. Como é que é o nome dele, cara? Eu esqueci o nome, cara. Ele é bem engraçado, mano. O amarelinho. É, ele tá. Esse aqui é do segundo, mano. Eu esqueci o nome do... Vai até estar tá nesse novo filme. Eu esqueci o nome dele, cara. É bem engraçado, né, mano? Olha aí, ó. É o um Mixubishi. Mixubishi GTS. GTS. Olha que louco. Esse daqui é mais um Supra. Que eu não lembro de qual filme que é. Não consigo recordar de qual filme que é. Esse aqui é um Mitsubishi Evolution Do segundo filme do Brian Também outro carro épico Né? Evolution Esse aqui é outro Mitsubishi Que eu acho que é do Brian também É do Brian esse Mitsubishi aqui, mano? Só carro louco, né, mano? Temos aqui o Skyline Aí, aí, aí Registramos. Agora sim ele que eu tava sem dinheiro, cara? Agora sim, agora a gente vai conseguir competir. Bora, deixa o Toreta aí só olhando. Toreta é nosso. Nosso mentor, hein? Toreta é nosso mentor. Tô tentando tirar essa bagaça aqui, velho. Que merda, mano. Os caras tão um atropelando o outro ali, velho. Vamos tentar correr com alguém aqui. Vamos tentar correr com alguém. Aí, esse cara aqui, ó. Bora lá, parceiro, bora lá. Vamos ver se é ele. Ixi, cara, vou levar um pau desse carro, mano. Ah lá, lá, lá. Agora sim, galera, agora sim. Apareceu o ícone ali pra mim. Só esperar esses daí correr. Ah, não, não, não. É aquele ali, é aquele ali. É contra aquele. Maluco, eu vou levar. O cara quer ver Vai oh. ah! Nossa, cara Mas não pega nem aqui Nem na China, irmão freia caraca um me... <risos> rapaz do céu, eu tenho que pegar um carro mais fraco mano aqueles carros ali é super carro agora minha vez ai, ah, vamos ver com quem que eu vou competir, cara Dorjão não tá aguentando não, cara vamos ver quem é ah, tá é de sacanagem, né? Vamos ver. Agora a gente ganha, galera. Vai. Não vou sair acelerado mais não, hein. Oh! Caraca, moleque! Mano, impossível, velho. Impossível. Correr com isso aqui. Contra esses carros, mano. Não dá. Vou ter que pegar outro. Vou ter que pegar outro. Aí, um do, da minha laia, hein. Da mesma categoria que eu. Bora. Vai. Mano, as arrancadas desse carro é muito fraca. Vou passar, vou passar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ah, mano. Caraca, velho. Quase, mano. Eu ganhei? Eu ganhei dinheiro. Eu ganhei. Eu ganhei ou não ganhei? Maluco. Viu que o bagulho aqui é insano. Se eu sair atrás e conseguir alcançar, hein. Só falta aquele submarino aparecer aí. Ó, oh, vai! Isso aí eu vou dar com pau. Ah, moleque, tá pensando o quê? Pega aí, parceiro, pega aí! Que moleque? Aqui é veloz e furioso, irmão. Essa arrancada que show, mano! Vai! Ih, volta aqui! Esse aqui parece que tem uma velocidade Final melhor ó. Ó, Você viu que ele vai pegando? Ó? É que não dá tempo Ah, véi